Viva amigas, vamos cortar o cordão náutico. Existem vários tipos de cordão náutico. Antigamente o cordão náutico era entrançado, estes não são entrançados. É uma cadeia também, uma espécie de um crochê feito em cordão. Quando se corta, saltam pedacinhos por todo lado. Estes pedacinhos são muito perigosos, podem entrar depois nos pulmões ou nos olhos ou qualquer coisa. Portanto, para cortar, em segurança, tem que se fazer isto por um bocadinho de fita cola e enrolamos a fita cola é fundamental que é para não saírem as fibras para as fibras ficarem todas juntas e agora sim vamos cortar estão a ver? agora usamos outro, outra fita cola temos aqui outra fita cola e vamos fazer então um biquinho e já está.